pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vocês acharam que eu não ia falar sobre precificação, né? Pois se enganaram. Além de falar sobre as três principais formas de você colocar preço no seu produto ou serviço e explicar a diferença entre elas, Vamos falar também de diferenciação. O que você pode fazer para se destacar dos demais no mercado? Hein? Como sair na frente da sua concorrência? Como virar referência? Então aproveite muito esse vídeo, pois são dois assuntos muito importantes para a sua empresa. Talvez o mais importante de todos esses vídeos que eu venho colocando aqui. Pois é de vendas que vive uma empresa, certo? E para os clientes comprarem os seus produtos, ele precisa encontrar valores nele valores emocionais, ok? A primeira forma de precificar um produto que é muito utilizado é quando você compra um produto e joga uma margem em cima, por exemplo, você compra um produto por R$10 reais e vende por 20 reais, você já tem uma margem boa, correto? A outra forma é você pesquisar o mercado e ver por quanto os seus concorrentes estão vendendo aquele mesmo produto ou serviço. Você percebe que o mesmo produto ele está sendo vendido no mercado por 40 reais. então você pode vender o produto por um valor próximo. Exemplo: 39, 35 ou R$ reais, que seria o modelo de média de mercado. Essas duas formas de calcular ela é básica e praticamente todo mundo usa. Resumindo: você está fazendo o que todo mundo faz, seguindo a manada, mas nós temos a terceira forma eu confesso que essa é a que eu te aconselho a fazer que é você estipular o preço que você quer vender ou seja você determina o preço baseado na solução que o seu produto vai levar até os clientes, não importa quanto custa, e sim sobre o benefício que ele pode agregar na vida das pessoas. Isso tudo independente de quanto custou pra você e independente de quantos concorrentes estão vendendo. Você pode sim pegar esse produto por 10 reais e vender por R$100, reais, se você quiser, desde que agregue valor. Que pode ser acrescentado intrínseco ou tangivelmente. Ou seja, intrínseco que é quando você agrega valor nas próprias peças do produto, ou tangível, que é quando você agrega valor que o produto ainda não tem. Mas você precisa entender se o preço que você vende justifica o valor. Ou seja, vai beneficiar de forma diferente os clientes hein? e como como fazer isso? Como colocar o valor que você quiser em seu produto? Eu vou te dar algumas dicas, então anota aí, viu? Você precisa ver o valor real do seu produto, mas o valor que eu me refiro é o valor que o seu produto agrega na vida das pessoas, então você precisa sentar e anotar isso. Se o teu produto faz o cliente poupar tempo é um valor, se o teu produto faz o cliente emagrecer porém sem precisar parar de comer é outro valor e por aí vai. Outra dica é o valor percebido, você precisa colocar no papel o valor que você tá comunicando com o seu marketing. Às vezes você agrega valor ao seu produto, porém o seu marketing não consegue levar essa mensagem de diferenciação até os clientes. A mensagem está errada. A penúltima dica é o foco no cliente. Perceber o que o cliente quer. E trabalhar os valores do seu produto para atender os desejos desses clientes. Nesse passo e no anterior, você precisa estar muito bem alinhado com o marketing da sua empresa para que ele consiga enviar essa mensagem para os clientes de que os benefícios que o seu produto tem realmente vão ser enormes na percepção dos clientes. E por último, justifique o seu preço. Explique para as pessoas por que o seu preço vale a pena. Precisa perder tempo sim, viu, explicando para os clientes que o seu preço ele tem valores diferentes porque tem benefícios que vão mudar a vida das pessoas, mas não esqueça que você precisa explicar isso a partir dos olhos do cliente, utilizando palavras e explicações que façam sentido para eles e não para você. Quanto maior o impacto que o seu produto causa, maior pode ser o valor. Mas eu repito, você precisa fazer com que a sua mensagem de diferenciação chegue até o cliente. Lembrando que os valores dos seus produtos precisam ter um apelo emocional aos olhos dos clientes. Aí sim, o preço vai ser a última coisa que os seus clientes vão olhar. Quando você utiliza o modelo de explicação do processo do seu produto, com certeza você vai vender mais. Porque as pessoas vão dar muito mais valor ao seu produto quando elas passarem a ver, a saber como ele foi feito e entender toda a logística por trás, ou por quais processos ele passou até chegar ali na mão deles desenhe o passo a passo de como você produziu esse produto que seja uma história bonita sem mentiras mas uma narrativa bonita que encante as pessoas inconscientemente as pessoas elas se sentem gratas quando você compartilha com elas algo ainda mais algo tão pessoal quanto como seus produtos foram constituídos a gratidão resulta em confiança que automaticamente se reverte em compra e para fortalecer ainda mais mais a confiança dos clientes, vamos falar sobre a diferenciação. Pois aliar a diferenciação e o preço são coisas que vão elevar a sua empresa de patamar. E já vou começar esse assunto te fazendo cinco perguntas. Responda com muita sinceridade, porque elas vão fazer sentido mais tarde. Primeira pergunta, teus clientes te comparam com os concorrentes? Segunda pergunta, você sente dificuldade em aumentar os teus preços? Terceira pergunta. Você sente dificuldade em dar motivos para os teus clientes comprarem de você ao invés de comprar dos teus concorrentes? Quarta pergunta. Você sente que segue a manada ou é um líder? Onde faz coisas diferentes ou o que ninguém ainda está fazendo ou o que poucas pessoas fazem? E quinta pergunta, as pessoas que você conversa te veem como uma empresa genérica ou te veem como um líder de mercado? Hã? Vamos lá. Você não tem ideia do poder que tem essas 5 perguntas pra organizar sua empresa e diferenciar ela no mercado? Mas eu preciso te avisar, viu? Se destas 5 perguntas você respondeu sim pra todas, o estado crítico da sua empresa é complicado, hein? Você tá na média, igual a todo mundo, e vai precisar mudar muita coisa pra inovar conquistar mais clientes e poder subir o seu preço aplicando o modelo mais interessante que é você decidir por quanto você quer vender. Se você respondeu não para três perguntas ou mais, você tá no caminho certo. Tá buscando evoluir, se destacar através da diferenciação, que é ser diferente, fazer diferente do que os outros fazem e consequentemente ganhar mais por isso. Vamos analisar pergunta por pergunta, começando por essa. Teus clientes, eles te comparam com os concorrentes? Quando o cliente ele tá na tua loja ou escritório, ele te compara com alguém? Chega para você com a cara de pau típica dos clientes e fala: "Ah, mas esse produto aqui tem lá no lojão por menos da metade do preço hum? já esta outra pergunta é uma que você precisa se fazer você sente dificuldade em aumentar os teus preços? Hã? mesmo quando o produto subiu na fábrica você fica relutando para subir o preço porque acha que o seu cliente não vai gostar? Entenda uma coisa, a partir de agora, sempre vai ter alguém disposto a pagar pelos teus produtos. Caso o teu atual cliente não esteja mais, talvez seja a hora de você buscar outros clientes que queiram pagar. Seguindo para outra pergunta. Quando você sente dificuldade em dar motivos para os teus clientes comprarem de você ao invés de comprar dos teus concorrentes? muitas vezes quer dizer que o seu produto não atende mesmo os clientes já que nem você acredita no seu produto sim se você não é capaz de elogiar o seu produto o seu próprio produto você não vê nele benefício algum diferente de quando você acredita tanto que brilha os olhos quando você vai falar dele e essa mágica é tão intensa que o cliente fica encantado com o amor que você tem pelo produto e o mínimo que pode acontecer caso ele não compre é te indicar para os amigos, porque ele vai guardar a informação da sua explicação na memória e quando algum amigo dele perguntar, na hora ele vai lembrar de você. Essa quarta pergunta ela é bem complexa, embora pareça simples, mas ela não é. Quando você segue a manada, você está mostrando para o mercado que é apenas mais um que eles podem comprar ou de você ou com outras centenas de concorrentes que você tem. Hein? Porque pra você tanto faz, você entende, se você não faz nada de diferente, você apenas segue os outros, então você é um seguidor e vai continuar sempre no mesmo lugar, numa empresa medíocre, de mediana, viu gente, nada de pejorativo aqui, apenas na média de todo mundo, o que é péssimo, pois se você não sabia, a zona de conforto ela habita nessa média, na mediocridade, e todo mundo sabe que zona de conforto não tem nada de bom, não é mesmo? Hã? Agora se você é um líder que é aquele que se propõe a fazer coisas diferentes que olha não somente o seu mercado mais mercados diferentes e pensa em maneiras de adaptar aquelas novidades para o teu mercado. Aí sim você é um empreendedor inovador, um líder, que se ainda não fez, logo vai fazer um segmento diferenciado, vai trazer um padrão diferente, vai fazer as pessoas olharem e admirarem você. Lembra do vídeo Cases de Sucesso, onde o Flávio Augusto inovou e trouxe uma forma diferente de aprender inglês, onde o tradicional era em média 7 anos estudando. E ele propôs na escola dele aprender inglês em 18 meses. Loucura, né? Para muitos, sim. Mas os loucos são as pessoas que mudam a visão do mundo. Vamos analisar agora a última pergunta. As pessoas que você conversa, elas te veem como uma empresa genérica ou te veem como um líder de mercado? Quando elas vão falar de você para alguém, elas falam: "Vai lá no fulano, eu não sei direito o nome, eu não sei direito o que ele faz, mas deve fazer isso sim. Ou elas falam, vai lá no fulano, isso aí que você precisa, ele faz. E eu nunca vi lugar melhor do que ele pra te ajudar nisso. Perceberam a diferença? Pra quem escuta, soa que a primeira versão não é confiável, enquanto a segunda parece que não existe lugar melhor. <risos> A melhor parte dessas cinco perguntas é que você pode aplicar elas no teu negócio para saber se você se diferencia dos demais e trabalhar opções para se diferenciar. Outra coisa bem interessante nessas cinco perguntas é que você pode sim aplicar nos seus principais concorrentes. Aí você vai saber se eles diferenciam no mercado. Parece ridículo isso, mas vai fazer uma diferença muito grande no seu plano estratégico. Pois você vai eliminando concorrentes que não apresentam um perigo para você e vai poder focar naqueles que estão caminhando lado a lado com você. E é aí que você sai na frente, sabendo como eles agem e agir diferente. Tá gostando desse vídeo? Não acabou ainda. Agora vem a parte prática, pois vamos falar de algumas dicas de diferenciação que você pode aplicar hoje no seu negócio. Troque os nomes dos produtos que você vende, nomes que os concorrentes não têm. Crie uma história para falar dos produtos. Quando o cliente perguntar sobre o produto, ele espera que você fale o nome. E quando você vem com outro nome, vai fazer o cliente parar e pensar, peraí, como assim? Hã? use o poder das histórias para contar o que você tem para vender estude sobre a origem daquele produto e conte a história dele se você vende maquiagem você pode contar a história do egito onde os egípcios usavam maquiagem para se protegerem do sol pesquise sobre isso e encontre a melhor forma de falar sobre esses produtos baseado na história real hein? atenção eu falei real nada de inventar historinhas muitas pessoas elas são curiosas e vão pesquisar para saber se o que você tá falando bate com a verdade. E se não bater, acabou a sua credibilidade. E por último, dê uma garantia do seu produto. Mas não venha com essa garantia padrão que todo mundo usa, viu? Crie uma garantia a mais. Exemplo, se o seu produto causar algum desconforto na pele do cliente, você garante o primeiro atendimento de um dermatologista. Mas cuidado com isso. É preciso estar em contrato que o cliente precisa usar o produto de forma correta. Se ele misturar com algo, ele perde essa garantia. Até porque se você não se garantir, as pessoas podem usar a sua garantia de má fé tome cuidado com isso e se assegure de que o teu risco é mínimo se você usar essas regrinhas a sua empresa ela vai subir de patamar de um jeito que você não acredita vamos recapitular o que foi falado aqui nós falamos sobre os três modelos de precificação onde um é colocado uma margem em cima do produto e a outra forma é você seguir o efeito manada que é você pesquisar o que, o que os teus concorrentes estão fazendo e fazer algo parecido cobrando um pouquinho menos para diferenciar. E a última é você ditar as regras, é você colocar o preço que você quiser no seu produto desde que você agregue valor onde o cliente entenda que o teu produto não é igual ao produto do concorrente que o teu produto vai de fato melhorar a vida dele, vai resolver os problemas dele. Falamos sobre as cinco perguntas importantes que você precisa se fazer para entender se a sua empresa se diferencia dos concorrentes e aplicar estas mesmas cinco perguntas nos teus concorrentes para você eliminar aqueles que concorrem, porém não te afetam em nada daqueles que concorrem e te afetam para que você possa usar estratégias para se distanciar desses que te afetam diretamente. E falamos sobre algumas dicas de diferenciação para você aplicar na sua empresa e se diferenciar de verdade do restante. Com essas informações em mãos, você tem condições de aplicar na sua empresa e ver ao longo do tempo ela mudar de patamar. Porque pouquíssimos empresários empreendedores fazem isso a grande maioria tá na média e não querem pensar em se esforçar para saírem de lá agora se você tá inquieta e pensando em diversas formas de se diferenciar mas ainda não encontrou nenhuma saída agora você tem a possibilidade de se destacar pratique pegue todas essas dicas e aplique no teu negócio e comece a despertar mais interesse em quem te procura eu espero que você tenha gostado desse vídeo que te ajude a se diferenciar Basta querer, viu? Estudar e aplicar as informações na sua empresa. Um beijo enorme. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Mostra que realmente você está interessado em se tornar um empreendedor realmente vencedor. Não esqueça de dar like nesse vídeo, se inscreva no meu canal e vai lá no meu Instagram também conhecer o meu trabalho. Tem bastante videozinho legal e bastante informação interessante lá, viu? Arroba Josiane